Olá galera, estou aqui iniciando mais um vídeo, vou mostrar pra vocês a minha covila urbana, minha produção da proteína mais sustentável no mundo, a proteína de inseto. Vou mostrar pra vocês aqui, isso aqui são é, pulpas de zoofobas que vão virar é, esses besourinhos aqui que vão, cada besourinho vão acasalar. Em par e vai colocar 500 filhotes cada um. E vão virar umas pequenas minhoquinhas que vão ser trituradas, desidratadas, trituradas para servir como suplementação alimentar para qualquer tipo de animal que precise de uma proteína com mais vitaminas e gorduras. Completas que tem Nos tenebros O nome científico é Zofobas Monitor. Agora eu vou começar a mostrar Aqui minha agrofloresta urbana Aqui tem fruta do conde Açaí Macadâmia Marco já morreu Manga Açaí louro, seriguela, jabuticaba, mespera, limão paraguaio, açaí, caqui, pitangueira, mas açaí, composteira, terramicina, mamoeiro no supercrop, Amora no supercrop, abacaxi, batata doce, mudinha de mamão, mas não vai vingar, mais um pé de louro, laranjeiras, bananeiras, uma plantação de cebolinha, abacateiro no supercrop, coqueiro, açaí, morango, Açaí, goiabeira, laranjeira, plantação de alho, mudinha de melancia, mamãozinho crescendo, acerola, romã, açaí, muda de manga, de limão, laranja... cacau abacateiro e acerola e eu o green